Coloque então a capa de acabamento. Posicione a ferragem no assento, atentando-se para a posição correta. Parafuse com os quatro parafusos menores. Pegue o braço direito, representado pela letra R, e parafuse na lateral direita do assento, utilizando os seis parafusos maiores. Faça o mesmo do outro lado. Agora, posicione o encosto da cadeira e parafuse com os parafusos intermediários. Encaixe os pés no assento e pronto, sua cadeira está pronta para ser usada.